Olá, eu sou a Thamiris Mazieri, sou uma das participantes do curso Portando com Sucesso. Estou passando aqui para deixar minha aprovação, porque o curso realmente é, uma bom, é muito bom. Primeiro, porque o conteúdo do curso é super explicativo. Os vídeos são fáceis de entender, então não tem desculpa, gente. Passa lá, dá uma olhada no curso, todas as vezes que vocês tiverem é oportunidade, antes mesmo de você adquirir o curso. A Larissa tem uma fanpage, ela vai tirar todas as suas dúvidas que você tiver. Durante o curso também, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Eu ainda não tive a oportunidade de importar nenhum produto, mas no começo desse ano eu vou importar com certeza. Então, é para qualquer pessoa, para você que já tem um serviço fixo. Pra você que ainda não tem, é uma grande oportunidade, gente, que você tem de importar produtos com qualidade, com preço acessível Porque no Brasil, gente, não tem condição de fazer isso, né? Então, eu super incentivo, super aprovo também o curso, gente. É muito bom, realmente. Então, passa lá. Vou deixar, tem um link aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês ir direto no curso, tá? Então, boa sorte pra vocês. Ó, não perca essa oportunidade, porque é muito, viu, gente? Um beijo e até mais